E aí clã aqui, hoje a gente tá voltando com Grime, Metroidvania é sensacional para PC e multiplataforma, saiu um DLC gratuito, então é só baixar e jogar, e hoje a gente vai mostrar como começa, talvez encontrar o mapa da área, hein? e muito possivelmente enfrentar pelo menos um chefe, pegar um upgrade, eu pretendo fazer a gameplay, pelo menos da DLC. Vamos lá? Eu tenho um save, que eu joguei um pouquinho, a gente vai nele, porque precisa ter acesso a determinadas áreas. Muito bem, a gente está aqui no World Pillar, Pilar do Mundo. É a área central do jogo. O nosso save já possui o teletransporte. Você consegue no late game, né? Depois de derrotar praticamente todos os chefes, pegar todos os upgrades. Aí você consegue isso aí. Vamos para os jardins de árvores sedentas. Muito bem, a gente está com a armadura mais bonita do jogo, as armaduras não têm nenhum efeito prático, senão estético, é, na minha opinião o Grime é um dos melhores aí do ano, disparado, disparado, talvez o o vídeo assim não transmita o quão legal é Mas é muito legal Eu fiquei... A gente já vai encontrar um... Um inimigozinho E essa é a primeira NPC, agora o jogo também está em português tá bom. Vocês roubaram o que não é de vocês Dados pelo... Dado pelos genitores era para ser tornado nosso senhor Vamos estourar a bolha que é essa sua prisão corporal, extrair o fôlego que está preso aí dentro. Tudo foi roubado, tudo foi devolvido. e Nós também temos que voltar para nos tornarmos um só, para nos tornarmos aquilo que fomos feitos para ser, a criança dos nossos genitores, tá? Isso aqui, ó, é muito parecido com o chefe que a gente enfrentou. É como o chefe do jogo, na verdade. A gente tá dando o parry, né? Não tem graça nenhuma. <risos> Ele tá estupidamente forte. Assim assim tem.. é possível sofrer o desacerto. Tem essas plantas aqui um tão Vamos, Vamos tentar encontrar aí onde a gente tem que ir. Vai, ali. Lembrando mais ou menos como é que foi. É um parkour danado esse jogo. Não gosta aí do.. De jogos. Aqui já é a entrada. Aqui a entrada já deve ser o Jardim de lonati aqui era espinho, se eu não me engano. Tinha um negócio espinho aqui. Você tem que a plataforma. Agora você só, só cai. Aqui já é novo. Da bolinha aí aqui. Vamos falar, vamos... Childbed. Ainda nem. Ainda nem traduzir o bagulho. É bom lembrar que o personagem nosso ele morre por queda. Que tomar Toma dano e se a queda for muito grande. É... Cachão. <risos> Bom, vamos, indo. vamos explorar a área nova É um NPC, ainda bem As, A criança se agita mesmo Em seu estado de não ser anestivamente, busca que existir. Encontrou grandes hospedeiros e se funde a eles Conforme seus pensamentos se unem Eles se tornam mais claros Destrua os hospedeiros Aclan e Espar. Espalha a criança mais uma vez ah, Entendi, foi nada É Tudo bem Entendendo ah, Dá para olhar para baixo, ainda bem então, não tem, não tem que ter um, um, um segredo, ou oh, um pilar Que bom Os pilares fazem upgrade, teleporte é, Usa os pontos de caça para melhorar o personagem Por aí vai Tem coisa que ele não tá tratando que é isso que ainda não está traduzida, mas tudo bem Será que dá para deixar mais forte? Acho que a gente tem pouquíssimas coisinhas... A crescer A gente tem... Quatro setecentos, de seis é mil a gente já não esteja enorme, né? Para crescer ainda mais para aqui Bom. Calma... É muito silencioso esse mapa é ruim, viu? Muito quieto assim, não é bom não. O nosso personagem. Nossa. Vamos acertar. Nosso personagem puxa. Consegue puxar. Olha isso. Pô, não tem fim o bagulho. Poderia <risos> eita, poderia o louco, velho. Funciona assim. Não deu certo, mas é... <risos> que foi que eu fiz, cara? Aí... O nosso personagem é um carinha de pedra, cabeça de buraco negro, então a gente absorve os inimigos, né? Tá, talvez seja um lugar para entender a mecânica Entender a mecânica aí desse, das flores Talvez isso aí vai ajudar a gente Uia, Que baita pedrona, isso aí serve para fazer o upgrade de armas ah, Tá bom, é um lugar que você passa só para pegar essa pedrona É rara, que é rara poucas no jogo A gente tem esse a gente é cri, -cri a gente é sempre salva. Agora a gente vai pro lado esquerdo. Isso não tá com a cara boa, né? <risos> ah, velho, tá chefe já. Tem puxar os inimigos. Acabou o nosso. Hum, beleza. Isso boa. Por sorte de dano que a gente tomou. <risos> Não está tão confortável quanto imaginávamos. Já era. Oh, pera, pera. O que isso quer dizer? Pera aí, pera aí, tem uma segunda.. Tem uma segunda fase não. A Vultre é lento, bem, né? Mas é isso aí. Ó. Olha o tanto de HP que ele da gente, poucos copos. é não tomar nenhum dano dele, essa é só a primeira fase dele. Vou acompanhar bem os movimentos dele. Pode ficar sem estamina igual a gente ficou. A gente vai para a segunda fase dele que é terrível. Posso acertar o núcleo dele, mas.. Vou acertar do lado, tá tudo bem. É terrível. Tem metade do agafeleiro. Perfeito, derrotado. derrotado esse tranqueiro, mas eu ainda tenho receio. É difícil, a gente tentou por duas horas mais ou menos derrotar, se for somar tudo. A gente absorveu um grudeiro Pairar! Pode segurar o botão 3 para voar. Olha que beleza. Com isso, a vida melhora muito, né? Vamos fazer o upgrade aqui do nosso personagem. E vamos dar mais uma exploradinha. O que, que dá para melhorar aqui? A abo do pilar, a gente pode melhorar ela. Podemos crescer, cara enorme. Mais vida, mais destreza. Mais força. Se a nossa arma tá mais dano e a gente tem mais força. Dá uma olhada no mapa. Está vazio. achar o pilar, pelo menos. Concluir o vídeo aí, né? Cara, que chefe sensacional! Fio da criança! Cara, ah, que é barulho horrível! Nossa, o oh, chão explode, que legal! Correu? Oh, arma lenta, hein? Mas olha que dano maravilhoso! Tem mais vídeo pra cá? Mara que não, velho. Cara, que área é difícil. Olha lá os bagulhos mexendo. Um elevador aqui? Da hora. Vários portais. Hum, pilar do mundo. Beleza? Seria prudente salvar? Sim. deixa quieto, demais para lá. para a gente jogar com mais cautela nosso personagem ele é um boneco de pedra com a cabeça de um buraco negro eu tenho minhas dúvidas se a gente é um herói ou algo assim mas depois do final desse jogo Nossa! vamos do viajante chifre. As armaduras desse jogo elas não têm qualquer... tem qualquer impacto. Não tem qualquer impacto positivo ou negativo São apenas estéticos A gente está usando a armadura mais bonitinha do jogo Essa vermelha Pedra de sangue O cara que explodia Vamos subir daqui se empreendendo e cada vez uma situação pior. Uhum, era isso que eu queria. Para concluir o vídeo, baliza harmonizada. Isso a gente tem um mapa. É muito mais fácil do Ó. Que, oh. que beleza. A gente andou bastante, hein? Andou bastante. a gente tem um item para essa situação que a gente tem Bota de fôlego a gota de fôlego a gente faz assim ó oh, que beleza Aí a gente tem um fôlego meu Deus do céu Desculpa É, tá de novo? Ah, tá Ele não é... Chega a ser um bicho para caçar. Ponto de caça obtido. Ele é um negócio mais avançado. Ele não é um inimigo comum. Vou usar aquele ponto de florido. Esse aqui tá pra A gente consegue. Bom, vamos passeando, né? O que é essa as bolotas. Fada. despertar. Que? <risos> Parece que a música ela só piora, cara. Ela vai ficando terrível. O que eu vou fazer aqui? <risos> eu não tem a menor ideia. Eu desisto! <risos> eu desisto, eu não estou entendendo, vou parar por aqui. A gente já derrotou o chefe pegou o pilar, né? É isso que eu tinha prometido, é isso que eu vou entregar. Mas a gente vai fazer gameplay completo porque tem mais dois chefes e tem mais uma animação, uma... parece, pela frente. Vai ser legal, Deixar... gostaram aí da nossa gameplay, deixa o like, se inscreva no canal, dá medo nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Grime é um jogo indie, Metroidvania é muito bom, ninguém recomendou, mas eu achei muito bom, muito bom. É, é isso aí, deixa o um comentário, a gente sempre gostar ainda respondendo, fica assim, até o próximo vídeo, fica uma amizade.